Olá, eu sou a e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Movimento Sou Urântia. Eu sei que muitos de vocês chegaram até esse canal buscando uma palavra de conforto, de esperança, porque tem a mente aberta e quer absorver de tudo um pouco, por curiosidade sobre o que é o livro de Urântia e o que ele fala, e tudo isso, tenha certeza, você encontrará aqui assistindo as lives, assistindo os vídeos porém, esse canal é destinado para aqueles que estão verdadeiramente buscando a verdade agora, o que é a verdade para vocês? Isso, somente a partícula de Deus que há dentro de cada um de nós pode responder. Mas para a nossa época, a nossa conturbada época, o livro de Urântia, na minha opinião, é o maior fragmento da verdade que nosso intelecto pode absorver. E toda a mensagem contida nele foi elaborada de maneira honesta e sincera pelos seres celestiais para te levar cada vez mais ao objetivo da nossa vida. O objetivo ao qual... Todos nós nascemos, que é chegar ao Pai do paraíso. E foi coberto dessa mesma sinceridade amplamente encontrada no livro de Urantia que criei o movimento Sou Urantia. Movimento esse que reunirá leitores do livro de Urantia do Brasil e do mundo inteiro. Pessoas de bem que respeitem a vida, a família, a propriedade privada, a liberdade e, acima de tudo, ao Pai e ao Mestre Jesus. O nome Sou Urantia tem sua origem nas virtudes que buscamos alcançar, S de Sabedoria, O de Ordem e U de União, pois seguimos uma linha de pensamento alinhando ideias politicamente conservadoras aos valiosos ensinamentos constantes no livro de Urântia, que também são extremamente conservadores. Então, se vocês querem aprender mais do livro de Urântia e mais de Deus com sinceridade, honestidade e verdade, e também querem aprender como não serem mais manipulados por essa sociedade mimizenta? Aqui é o seu lugar. Vocês são muito bem-vindos a inscrever-se no canal e participarem da nossa rotina diária de lives e vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.